Meus amigos, aqui da Terceira, vos desejo um Feliz Natal para todos, eu e a Lucília e no Almas Adventures, espero que gostem das nossas aventuras aqui na ilha Terceira, nos Açores, Feliz Natal para todos vós, sejam felizes, obrigado e cumprimentos, espero que corra tudo bem, até a próxima.